Olha, um grupo hoje formado por quatro pessoas fizeram um arrastão no centro. O grupo era formado por três mulheres e um homem e como funcionava? O homem aguardava dentro do, quadro, do carro enquanto as três mulheres iam nas lojas. Uma das mulheres tirava a atenção do lojista enquanto as outras duas enchiam as bolsas de mercadoria. Aí você me pergunta, ah Wesley, isso foi aonde? Foi, foi em Fortaleza? Não. Foi em São Paulo? Não. Foi no Rio de Janeiro. Não, meu amigo, foi aqui no centro de Trairi, e o arrastão foi em várias lojas. Veja só. A gente sobra agora, agora meio-dia, quando o policial chegou dizendo, com uma foto da, das coisas que estavam apreendidas na delegacia, mostrando aí, de acordo com a etiquetinha que tinha nos produtos, soubemos que era um dos nossos. Nós logramos êxito, além quando avistamos eles, no posto de combustível do seu Pinto Cícero, no posto do Pablo Cícero. Né? E no caso, a abordagem, logo que eles avistaram a viatura, eles procuraram se evadir, certo? É, Ficaram logo muito assustados, mas nós fizemos o com a viatura, e abordamos os mesmos. Eles declararam né, que desconheciam é, um o motivo, que eram inocentes, mas ao indagar a origem da mercadoria dentro, da, dentro do veículo, eles não souberam declinar a origem. É, também foi perguntado a respeito da auto fiscal, a mercadoria, eles também não souberam apresentar a fiscal. Então, mediante o fato do carro ter as mesmas características é, do carro que foi nos repassado, a mesma placa, a mesma quantidade de integrantes, certo? Então, eles foram conduzidos à delegacia para averiguações maiores. Chegando aqui, o doutor, a autoridade policial, constatou... E tratavam-se do mesmo grupo que havia agido né, cometendo esses frutos.